E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Vidente Carinhos acerta mais uma previsão e surpreende a todos. O Vidente Carinhos ficou conhecido em todo o Brasil por acertar diversas previsões e a mais conhecida foi a previsão da queda do avião da Chapecoense. Mas desta vez Carlinhos acertou mais uma vez ele previu que o jogador Neymar e Bruna Marquezine iriam reatar o namoro e algo que aconteceu mesmo solta o vídeo do momento exato da previsão Neymar volta com o Marquezine o então, pessoal fala que tá chegando um beijinho por aí, mas eu, eu vou falar para o senhor um negócio. Ele volta e encarca um fim nela, uma menina, tá? E pode ter certeza disso. Neymar e Bruno Marquezine, é, os dois são assim, não adianta. Ele nasceu para ela e ela nasceu para ele. Pode até dar uma escorregadinha fora ela, mas ele, ela gosta dele, à direita, é a, a menina séria. E o Neymar volta com Bruno Marquezine e vê uma menina por aí. Realmente, Neymar e Bruna Marquezine reataram o um namoro mesmo. Os dois passaram o um Réveillon juntos, como mostras, as fotos e vídeos, e a confirmação veio por meio da revista Quem. Eles reataram o um namoro. O vidente Carlinhos acertou mais uma previsão. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo.